Professora, professor, você que é alfabetizadora, você que quer aprender a alfabetizar, vem aí o curso Como Alfabetizar com Paulo Freire. Um curso absolutamente inédito, da de Freireana. Vem aí, não perca!